É o seguinte, não é que você é de otimista, de pessimista, as pessoas sempre me perguntam, poxa, mas a internet é um problema. A internet não é nenhum problema, nem é nenhuma solução. A internet ela é uma plataforma de construção e reconstrução da realidade. Lá você vive, você trepa, você ama, você discute, você faz tudo. Dependendo do que você fizer dessa plataforma, é que a gente vai ter esse resultado. Na verdade, quem, quem é responsável pelo ódio na internet não é a internet, são os seres humanos, são as pessoas, né, que acabam levando exatamente o seu ódio que, offline para um processo online. É claro que determinadas redes sociais na internet elas são mais, uh, não são muito afeitas, não são muito propícias para o debate público. O próprio Facebook é um local para você se encontrar, ficar com os amigos, mas não para você travar um debate público. A gente ainda vive a adolescência da internet. A gente ainda vive um momento em que a rede está desenvolvendo plataformas e formas de, é, do debate político. O debate político acontece lá. Tanto é que ele foi um processo catalisador de movimentos e Importantíssimos, o M15 na Espanha, o Occupy na Europa e nos Estados Unidos, mesmo as jornadas de junho de 2013 tiveram uma importância muito grande que foram conect, pessoas conectadas pela internet, pessoas formadas pela internet, pessoas que saíram daquela... Do, do, do, que, que, que resolveram sair para a rua e começar a fazer parte do debate público por causa da internet. Então, é claro que a rede mundial de computadores ela é uma ferramenta, ela é uma plataforma, ela é algo que vai ser, na verdade, é, vai, vai nos ajudar muito a desenvolver é, a cidadania, a conexão entre as minorias, fortalecer movimentos é, jovens, movimentos horizontais, criar formas e mais formas de, de, de ampliar a democracia, de aproximar a democracia, de talvez reinventar a própria democracia representativa que está é, numa grande crise há muito tempo. Mas, para isso, a gente vai precisar se organizar do lado do, lado do offline, a gente vai precisar formar as pessoas. Tem que, fazer, tem que criticar a rede, tentar desenvolver uma forma uh, de gerar gerar uma uma garantia, empatia, garantir que as pessoas se, se conectem, né? Eu acho que se a gente conseguir tipo combater o ódio do lado de, daqui, a gente consegue combater o ódio do lado de lá também. Eu abri a minha fala hoje aqui citando o Pierre Lévy quando ele fala de que é preciso uma arca, para atravessar o dilúvio de informações que é a internet, de informações legítimas e legítimas, é, positivas, negativas, verdadeiras e falsas. Né? E às vezes as arcas podem se encontrar e elas podem ter uma comunicação entre si mesmas, né? entre elas mesmas, na verdade. Então a minha arca, que são as minhas redes sociais, ela encontra uma comunicação com o Quebrando o Tabu, com a Mídia Ninja, com o, o, o Espaço do Fora do Eixo, do Fluxo, dos Jornalistas Livres, é, com a, a Alt, que é o, a, a revista americana, quer dizer, a gente vai criando também uma rede entre as pessoas que querem um mundo melhor. E isso é muito importante. Eu critico muito essa emergência do fascismo através das novas tecnologias da comunicação, mas eu não deixo de ressaltar a importância dessas mesmas tecnologias para que a gente resista, para que a gente resista ao ódio, né, aos discursos de ódio Aos atos movidos por ódio né, Para que a gente resista ao fascismo Para que a gente resista à mentira a, a, e, e sobretudo para que as minorias se empoderem Também as minorias ganharam voz E podem exercer um direito político De organização e de expressão Graças às redes sociais, graças à internet Então a internet, ela em si não é boa Ela em si não é má Depende do uso que fazemos dela Ela também está em disputa E nós fazemos essa disputa né? nós, e, e Eu acho que o nosso campo tem produzido Uma cultura muito interessante interessante de disputa, de respeito, de interconexão entre nós e de um apoio mútuo na hora de enfrentar esses ódios, o que a gente não pode deixar de responder às pessoas. O que a gente não pode deixar, é, é, é o que a gente não pode fazer é abandoná-las à, à própria sorte e aos próprios preconceitos. Nós temos que desfazer esses preconceitos, porque preconceitos são falsas certezas e falsas certezas podem ser descartadas, né? Para citar aqui o que diz Antônio Cícero, o poeta, irmão de Marina Lima, é... É, tem um, um verso dele que, que ele diz assim: pátria, família, religião e preconceito. Quebrou, não tem mais jeito Então a gente tem que trabalhar para quebrar Essas instituições né é, A família, não quebrar a família em si Como é, instituição Mas ampliar os arranjos familiares Considerar os novos arranjos familiares Quebrar, quebrar a pátria Não no sentido de abrir mão da, do nosso Estado-nação, mas de não ser xenófobo De não é, rejeitar o, o estrangeiro De receber bem as pessoas que nos visitam Sejam os turistas, sejam os refugiados E quebrar a religião, não no sentido de impedir que as pessoas exerçam a fé, mas de acabar com o fundamentalismo, de impedir que a religião enseje o fundamentalismo. Então é nesse sentido que eu cito os versos de Antônio Cícero, pátria, família, religião e preconceito, quebrou, não tem mais jeito.